Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda E hoje eu quero falar com vocês sobre os 12 cartões mais bonitos que eu acho do Brasil Os 12 cartões, eles não são os 12 melhores cartões, mas eu acho os 12 mais bonitos E é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Apenas para linkar aqui para vocês que é, o Autos do Banco do Brasil ele não entraria mesmo que eu tivesse esse cartão, porque eu já vi ele pessoalmente, que o Clóvis tem ele, ele é um cartão com material fraco, ruim, risca muito fácil e não tem aquele status de beleza pelo cartão ser o Autos mais top do Banco do Brasil. Tá? Então eu trago para vocês os 12 cartões que eu tenho e que eu acho muito bonito. De novo, se o Altos, ele tivesse uma beleza, ele poderia entrar também entre os melhores é, cartões aí, tá? Apenas o Altos, que realmente ele não tem uma beleza assim significativa para poder entrar entre os 12 que eu acho mais bonitos. Então, quero mostrar para vocês os 12 cartões que eu acho bonito, né? E também colocando o ranking deles, tá? Bem, o Safra Visa Infinity, eu acho esse cartão muito bonito. Né? É um cartão que tem uma beleza. É, assim, pelo eu achava o outro cartão do Safra mais bonito que aquele, aquele símbolo né, da marca Safra. Eu achava mais bonito que esse, mas ele não perdeu a beleza, o status de um cartão Visa em Safra. Pontuação: um ponto abaixo de 8 mil, é, 8 mil em diante, dois pontos, e compras internacionais, três pontos. Os pontos nunca expiram. Acesso à sala Visa Infinity do Safra, tá? A colocação desse cartão no ranking dos 115 maiores cartões do país, o Safra, ele aparece na 68ª posição. Depois, aqui também eu trago o cartão Safra Visa Platinum. Esse cartão é muito bonito também, um cartão muito top. Esse Safra aqui é um Safra Visa Platinum. A pontuação dele é 1.5 é, para compras nacionais, 2 pontos internacionais. Ele não te dá acesso à VIP, os pontos tem validade aí de 24 meses, mas é um cartão muito bonito, por sinal também, o Safra Visa Platinum, ou seja, o Safra Visa Infinite, Safra Visa Platinum aparecendo no ranking aí, é, ele tá na posição 88 do nosso ranking aí. Depois nós temos o Itaú é, The One, lançamento aí, do Itaú The One Personalité, cartão muito bonito também, né? Cartão de metal, bonitão, top. Designer dele de metal, realmente agrada a muita gente. Todo mundo quer ter um cartão como esse, só no idade que não agrada. 4 mil reais, A pontuação é três e 3,5, né? De pontuação. O ranking dele no nosso blog, ele aparece, deixa eu ver aqui a posição dele, do The One, na sétima posição dos melhores cartões. E o Itaú conseguiu trazer um cartão para entrar no ranking aí, né? O Visa Infinity do Banco do Brasil, achei lindíssimo, esse azul com umas listras, é azul claro, com azul escuro, a lateral dele amarelo, né, estilo bonito esse cartão Visa Infinity do Banco do Brasil, o Ourocard, né, um cartão bonito, belo cartão também, né, esse Visa Infinite do Banco do Brasil, ele aparece na 41ª posição, esse cartão do BB, tá, a pontuação dele é 2 pontos por dólar gasto, a tá? expira em quatro anos a os pontos, Salavip, dois acesso ao Dragon Pass, né? E também isenta anuidade por gastos mensais. O Itaú T também isenta por gastos mensais e por investimentos. O Safra também por gastos mensais ou por investimentos, tá? Depois eu trago para vocês aqui esse cartão, eu acho de todos, realmente o mais bonito de todos. mais belo cartão Visa Infinity que nós temos aí é o Banrisul Visa Infinity. Esse cartão tem a é uma, é preta e esse azul, nuvem, né, escrito Banrisul, lindíssimo, talvez o Banrisul em metal, né, se ele fosse escrito em metalizado como o da Visa, seria mais bonito ainda, é um cartão muito bonito, belo mesmo, pontuação 2.2 pontos, é, os pontos tem validade de 24 meses, isenta a partir de 8 mil reais, isenta a unidade dele, tem um acesso apenas ao Dragon Pass, tá? A posição dele, ele tá na posição 50 do nosso ranking, tá? Depois eu trago aqui o Bradesco Visa, o Bradesco America Express de Platinum Card Metal. É um cartão muito bonito também, luxuoso. É o cartão mais pesado do Brasil. né? Se eu não me engano, pesa 23 gramas no nosso ranking. Nós temos o blog mostrando o ranking dos cartões do país. E esse cartão é muito bonito. Do Bradesco America Express de Platinum Card Metal. Realmente o Bradesco e a America Express fizeram um belíssimo cartão. Luxuoso mesmo, tá? Esse cartão pontua 2.2 pontos a cada dólar gasto, os pontos nunca expiram inspiram livelo e também tem aí é, a sua anuidade bem salgadinha para o cartão 1680, né, e tem aí cartões adicionais, dois acessos ao Priority pass através do cartão de metal American Express e também você tem aí acessos ilimitados às salas do Bradesco Lounge e também às salas parceiras do Bradesco Lounge, junto às salas Amber Lounge e VIP Club ilimitado para o cartão TPC, tá? Cartão lindíssimo também, tá? Um luxo mesmo esse cartão. O, o América Express de metal do Bradesco não aparece no nosso ranking como um cartão diferenciado, porque só, tem a, só o que tem diferenciado dele é o metal e a sala VIP. No entanto, ele aparece, o América Express do Bradesco, na vigésima posição, então, o América Express, ele, ele fica na posição vigésima aí, tá? Outro cartão que eu trago com uma beleza, que eu acho muito lindo, é essas listras, né? Parece a nossa pegada do polegar aqui que você coloca. Fica essa marca aqui no cartão Latam PES, Visa Infinity, É um cartão muito bonito também, eu acho lindíssimo esse cartão do Personalité. Ele tem a pontuação de 2,5, 3,5 pontos que vai para o programa Latam. Os pontos nunca expiram, te dá acesso à VIP Latam e também do Dragon Pass pelo Itaú. A isenta anuidade por gastos mensais e participa dos programas de fidelidade do Itaú, tá um cartão muito bonito também, o Latam Pass. E depois nós temos aí o Personalité, o Latam Pass, vamos ver qual é a posição desse cartão, ele aparece aí na posição 27º lugar também, tá muito bom esse cartão do Itaú Personalité. Olha que bonito esse cartão da Caixa Econômica Federal, esse cartão é o Elo Diners é Off-White, esse cartão aqui é exclusivo, só a caixa que tem por enquanto, essa versão Off-White e a versão também que eu acho muito bonito preto né o black elo diners esses dois cartões da caixa eu trago ele como muito bonito é, bonitos esses cartões então ele teria aí praticamente a mesma classificação porque só muda a cor do cartão mas é um cartão muito bonito mesmo top demais a caixa econômica acertou nas duas cores aí junto com a elo tá a posição desse cartão da caixa ele fica na posição caixa econômica elo diners ele fica na posição 15º lugar, superando o Bradesco e também o Banco do Brasil. A pontuação desses cartões é 2,5 por dólar gasto nacional, 3,5 para compras internacionais, tá? 8 acessos ao pior de pesco, dois cartões adicionais grátis e limitado acesso à sala VIP Elo Advantage, tá? E também você tem aí chip de viagem, transfer urbano grátis. Para esses cartões da caixa. E eles isenta por gasto mensais. Né, Dez mil ou mais aí isenta na dos cartões. Você pode escolher a cor branco, off-white ou preto tá da caixa econômica. E Nós temos indicação para esses cartões, caso queira, aqui na caixa. Trago também aqui o Limited, né? O Santander de metal, um cartão lindíssimo. Eu acho esse cartão muito bonito, né? Na carteira ele dá aquele brilho, ó. Muito bonito mesmo. O Santander acertou também nessa versão metal. O Limited, né? A pontuação dele é 2,6 e 3 pontos por dólar gasto, isenta através de gastos mensais. O cartão tem a sua beleza, né? Por ser um cartão Mastercard Black, com vários benefícios limitados ao Lounge Key, o titular, os adicionais, são 7 adicionais e 8 convidados por ano é, junto às salas VIP do Lounge Key, tá? aí sala VIP da Mastercard Black ilimitada. Se você tem ele na dupla oferta, o Visa Infinite Mastercard Black, você isentaria a anuidade do Black por gasto mensais 20 mil e o Infinite você não vai ter anuidade nenhuma na dupla oferta. tá? Trago ele também no ranking aí. O Ducks, acho lindíssimo esse modelo, esse conceito do cinza com esse prateado aqui, a marca BRB escrito em prata. Como eu falei para vocês, se o Visa Infinite do Boninsul fosse assim, seria muito bonito. O Ducks também eu trago na beleza de um cartão. Ele é o número um do Brasil atualmente, né? O cartão ilimitado à sala VIP do Lounge aqui, Dragon Pass e Priority Pass, titular e adicionais, e três convidados por visita por Sala VIP, agora com quatro cartões adicionais inteiramente grátis, né? E outros benefícios, como o BRB Cowork, Sala VIP BRB, estacionamento grátis, né? E por fim eu trago aqui o A Eterno Visa Infinity do Bradesco, também esse, esse, esse modelo de cartão com aquela figura da madeira, muito bonito também, trago o Visa Infinity Eterno do Bradesco, Não, os 12 mais bonitos cartões do país, e ele também aparece entre os melhores cartões do Brasil, a Eterno ele está na classificação do nosso ranking em terceiro lugar perdendo apenas para os dois Ducks né? e esse cartão tem a pontuação de 4 pontos por dólar gasto, ilimitado acesso ao Lounge Key e Dragon Pass e Salas Bradesco Lounge tá os pontos nunca expiram Livelo. Tá aí para vocês os 12 cartões que eu acho mais bonito para vocês aqui no canal. Cartões de crédito, alta renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. André Silva, um grande abraço. Everton Moreira, um grande abraço. Osmar Saturno, um grande abraço. Richard P, um grande abraço. Andressa Soares, um grande abraço. Andressa Casando, um grande abraço. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o um próximo. Fique com Deus.